Boa noite, seres de luz. Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui no Ser das Estrelas, hoje com duas convidadas, duas convidadas especialíssimas. Matheus, bem-vindo! Olá, Tati! Bem-vindos, amores. Entrou mais alguém que eu não vi, Lucy. Luciana, gente, eu estou. Roseli, bem-vinda. Muito feliz com esta live hoje, porque nós vamos fazer ativações. Fernanda, bem-vinda. Simone, vamos fazer ativações. Com sol central E então é, Nós estamos num momento muito lindo Com relação ao sol Nós temos no dia 8 Segunda-feira A nossa Bem-vinda Simone Nós temos o portal 8 do 8 Que é o portal de leão Tânia Amor Luciana Eita, bem-vindas lindas, é, nós temos o Portal de Leão, e o Portal de Leão é um alinhamento que acontece entre a Terra, o nosso Sol e o, o Sol de Sirius, né? então nós temos assim uma, uma quantidade de energia né, fluindo por conta da abertura deste portal, que é muito grande nós começamos hoje. Hum... Oi, Marise! Marise chegou, Sara, bem-vinda! A gente começou hoje conexão com o Sol, que na verdade é conexão com os sóis, porque nós vamos fazer conexão com esses sóis todos que fazem parte aqui da nossa da nossa jornada aqui no, no planeta e que emanam né, as energias de luz para o nosso sol e consequentemente para nós. Então, nós começamos ontem, o não, começamos hoje, dia 5, a conexão com o Sol, né, serão sete dias, que são três dias antes do portal, o dia do portal e três dias depois do portal. Kiara também chegou, lindas? Esperando vocês pedirem para entrar. <risos> e, então, nós vamos ter essa movimentação, hoje nós temos sessão energética, também, da lua crescente, aproveitando essa energia. Dia 8 nós teremos sessão do Portal de Leão, dia 11 nós teremos sessão também da lua cheia, fechando esse ciclo de 7 dias. Maravilhoso, em termos de energia, para a gente cocriar a nossa vida, para a gente acessar a abundância. A gente precisa fazer as escolhas. Oi, meu amor! Oi! Oi Oi Oi Luz de Deus eu só fiquei quietinha porque tu tava falando sobre as sessões de portais vou deixar tu falar minha luz te amo aproveitando essa energia aí maravilhosa eu vi que a Marisa entrou também então tô aguardando aqui deixa eu ver a gente esse negócio de pressa quando entra as pessoas e a gente uhum. não vê quem entrou, nem, nem vê o pedido. Então, Marise. Ah, pronto. Pediu, ei, ei, ei. <risos> gente. Você uh, são a minha felicidade. Ei, ei, ei, ei, que gata azul uh. esse trio que Adoro. Esse trio maravilha, trio maravilha. aí. Uhum. E... Nossa, vai ser maravilhoso. Ai, que uhum. lindo. Levantando uhum. a vibração, galera. Aqui é o orenho. Tá toda loira, maravilhosa. Caralho. Linda, te e... amo. Marlene oh, Machado, Jane Coelho, Cat Olga, que lindinha. Ah, Claudete dos Santos, linda. Oh, ai, eu não beleza. consigo ser. Ai, Matheus, <risos> querido! Meu irmão de planeta. <risos> é tudo ai, assim, que lindos. É? É, que gostoso, gente. Que delícia estar tá aqui. Que energia maravilhosa, né? Que pega fogo. Pega, não pega? Com certeza. Essas pessoas é. lindas que estão aqui com a gente, que são pessoas que escolheram né? estar aqui, trazendo é. a energia delas para contribuir, porque a energia não é só nossa, né? É nosso e de hum. quem está com a gente, quem está assistindo, quem está escolhendo estar tá com a gente, quem está escolhendo receber. E quando a gente, a gente tá receber, a gente também dá. Né? A gente dá a nossa presença, a gente dá o nosso amor, a gente dá a nossa contribuição energética para essa egrégora. De luz. Eu já estou ouvindo aí, já foi... aqui um pouquinho de interferência. Vocês estão ouvindo, meus amores? Estou ouvindo. Bem. Não? Tá, então tá. Eu, eu acho que se eu ouvi também um pouquinho. Tá, vocês ouvirem assim, me avisam, porque eu, tá. é, eu tô tentando ah, lá, fazer uma novo. coisa bem bonitinha aqui, ó, de criança. Pô, podem rir, tá? Eu, Vou, eu, eu conversei com o Cryo, olha só, né? <risos> e pedi uma ajuda, né, do serviço magnético, né? Meu amor, me ajuda. Dá uma equalizada. Daí ele falou assim, ó, explica, explica, moça, você não sabe explicar, eu sei explicar. Então assim, ó, meus amados irmãos de luz, os arcturianos, amado Paulo, as suas naves de luz, eu, nós aqui como comunicadoras pedimos amorosamente que em primeiro lugar enviem sim os códigos de luz, pois nós amamos eles e eles são belíssimos e importantíssimos. Nós queremos recebê-los, mas na, nas últimas transmissões ao vivo, vocês colocaram o volume dos códigos, meus amores, no 8, no volume da audição humana. <risos> velocidade tá, 10. Eu preciso que vocês baixem aí no painel de vocês, para o volume 3 da audição humana. É só vocês pegarem e baixarem para o volume 3, meus amados. Porque daí o pessoal consegue receber os códigos, só os códigos, né, para o volume 3. O pessoal consegue receber os códigos e também consegue receber a mensagem. Muito obrigada, amados. Muito obrigada pelo amor de vocês. Eu sei, é muito amor. Depois eu vou fazer uma explicação depois da canalização sobre isso, tá, minhas amadas, meus amados, todos vocês que estão aqui estão canalizando junto. Então, vou pedir hoje para os Arcturianos, nossos amados irmãos estelares, para estarem colocando o volume da audição humana no, no 3, bem baixinho, para a gente poder receber os códigos e as palavras também. Né, Marise, minha eles, linda, já... te amo. A, a senhora, Arturos, né? Já entendemos. Ela falou. Obrigada. Não, não. Já entendemos. Já entendemos. Já entendemos. Uh! Já entendemos. Tá tudo gratidão, certo. gratidão. Mas gratidão. ela falou que não tem nada de errado, era pra ser do jeito não, que Não, ela. Que as eles vão explicar estavam... no final. Porque ah, que, tá eles... bom. que foi daquele jeito? Depois eu, eu vou explicar. É... Precisava, né? Então tá tudo certo. É, é muita bagunça na mente, muito de novo, só não saber, e aí é, chega de só saber, tá na hora de uhum. sentir também, né, então foi necessário. Isso. Ouviram demais o pau, aí, tá... maravilha. Né? <risos> pois é, as pessoas precisam se abrir para viver a experiência, né, é saindo sim. um pouco da cognitiva. É, é, verdade. E tá tudo Eu... bem, tá tudo certo tá tudo certo. Isso. Bem, hoje, eu não faço a mínima ideia. Humanamente falando, não faço a mínima ideia, mas eu vou deixar fluir. É, porque veio aquela, aquela codificação de como seria para a gente adentrar essas, essas forças solares, elas já existem em nós, tem toda uma civilização, tem todo um propósito, tem muitos Sim. fractais lá e eu não faço a mínima ideia. Eu estava até falando para a Beth, eu vou deixar fluir e eu sei que com vocês vai ser a mesma coisa, né? Com certeza. não faço a mínima ideia. Nada. <risos> Gente, tudo que eu sei é Nem que um os, spoiler. Seres salários, os seres salários estão disponíveis e eles estão se conectando conosco. É verdade, eu Nossa, percebo assim, é que eles estão no momento em se fazerem conhecer, porque nós falamos muito do, de todas as outras raças e recebemos das, das outras raças, mas os seres solares, né, que estão nas estrelas. E hoje que me caiu essa ficha, gente, é que é as cenas estrelas, as estrelas são o sol. Então eles estão se fazendo presentes o tempo inteiro e eles estão Necessitando trazer algumas informações para a gente. E eles estão se fazendo presentes. E é por isso que nós vamos fazer essa ativação, né, que é diretamente do sol central, para o eu de cada um. Isso, isso. Eu já estou começando a sentir o fluxo de luz um pouco mais intenso. E agora eu estou ouvindo um zunido. Mas ao mesmo tempo parece uma canção. E uma codificação. Saudações, não, não apreciem o brilho do sol como se não houvessem vocês, não, não apreciem o brilho dos sóis como se não houvessem todos vocês. porque é esta a mensagem não no sentido de brilho mas no sentido de ser a força solar que proporciona vida em qualquer dimensão só pelo fato de ser Existir. Por mais que vocês não estejam conscientes desta ativação, ainda assim haverá a radiação oposta. Por isso estamos aqui, para que ativem os seus sóis no peito em cada órgão em cada célula com força que essa a selvagem e fracaia eu sou Jitsara. sara e nós estamos aqui em nome de algo muito peculiar acontecendo em seus seres. Muito da força fora confundida. O sol está forte, mas... Existe uma camada que não queima. Não tem como se queimar com a própria luz. A força é sempre a mesma. Flamejante. E quando não se tem esta constatação se naver. Noa, ametu, Noa. Aí sim, vocês criam a própria queimadura. Porque se esqueceram que são a chama que vive apenas para a vida. Não há queima, não há dor, há força, há a fonte, há todas as informações no sentir que vocês precisam acessar ou não, como se fossem janelas. Ursus, mas cena chazé, por conta de usar opostamente, vocês buscam em leituras que são exemplares e tão necessários são saltos as leituras os vídeos as mensagens são saltos na e de repente as informações estão no seu centro de tudo que vocês precisam saber. O pulso que está chegando. Através de seus corações. Agora. Ai, já está minha mochila? Receba. Só... Apenas receba. Ai, mãe. Receba. Receba no coração <risos> esta nessa épocha. ametu, tu, e fica mais forte apenas para trazer. <risos> Recebam as codificações E deixe o pulso ser mais forte Do que as barreiras que vocês mesmos criaram pela primeira vez verdadeiramente livres, limpos livres, limpos vocês já se fizeram essa pergunta, eu respiro direito eu respiro com o sol eu respiro com a minha força eu respiro com quem eu sou essa seja Respirem passando o sol em todo o teu corpo, passando pulsar em todo o nervo. E vejam o brilho natural. O brilho natural da pele ao fundo do fundo a pele, na alma. Sinta. <risos> Perceba uma amplitude nas dimensões e a conexão dos seus fractais se unindo num só contato No teu coração, na terra, no sol em toda parte. E coloquem a mão em seus corações. Resolhe é E vejam. Que algo está acontecendo aí dentro na verdade já aconteceu vocês estão sendo preparados para o que já estão prontos em essência O preparo é uma criação, ver e sentir é uma constatação, e vamos enviar mais um novo sinal para na ré. Até a se levar. Chunca se a ia se a tubia, se renovia, fracaya. a necessidade de mais palavras para encher o que já está preenchido. É esvaziar as artérias dos entupimentos de tantas passagens para dar espaço Sol Sabemos Que para muitos Ainda faz sentido Apenas uma verbalização Motivo pelo qual Por amor encontro palavras neste meu fractal para trazer esta acolhida mas acreditem o trabalho que está sendo realizado aqui e não tão somente aqui porque independente de realizar este serviço estamos todos os dias e para muitos de vocês de forma Inconsciente Enviando os códigos é Se ame tu Se ame tu Só percebam Porque é tempo De amar e o amor é como o sol, não se apaga, e sempre te traz dias vivos de nutrição, dentro e fora. Seja um sol no escuro, porque o escuro também é sol. E continuamos o trabalho para dar espaço, transpondo a comunicação com o grupo que se encontra aqui. Amados irmãos estelares, queridos, queridos, amados, nós somos os Arcturianos, estamos aqui de novo com vocês. Já entendemos sobre baixar o volume dos códigos, mas também gostaríamos de explicar que muitas vezes, quando a mente de vocês está falando ou ouvindo, ela fica não tanto quanto autorizando que certos códigos de luz penetrem em seu sistema, em seu DNA, em seu corpo, em sua mente, em seu coração principalmente às vezes, é necessário calar a mente para conseguir receber e acomodar certas quantidades de luz, amor e compaixão quando elas vêm em grande quantidade. É por isso, amados, que às vezes acontecem as interferências. Mas não tem problema. Nós vamos pedir que as últimas três canalizações que fizemos com Fractal Marise e esta de hoje sejam ouvidas duas vezes, amados. Uma com o volume mais baixo possível para não deixar a mente racional ouvir e só para absorver os códigos de luz. Pois eles são, no momento, mais importantes ou mais urgentes que a fala intelectual, como agora a irmã, esclareceu a mesma coisa com a sua linda canalização amorosa. Amados irmãos, nós vamos aproveitar hoje para falar um pouco sobre isso, a recepção dos códigos de luz que todos vocês estão recebendo. Amados, como a irmã já falou, estes códigos vêm do sol central, não é o sol de vocês, não é um sol quente, é um sol, digamos que espiritual, e que em alguns momentos da transição planetária, ele dispende mais e mais e mais partículas e distribui na Via Láctea, e chega aqui em vocês, através do seu sol, é claro, passa por ele. Mas ocorre, amados, que agora, neste momento, nestes últimos tempos, Sirius esteve em interconexão, com o sistema de vocês e o sol central despendeu mais partículas de luz para auxiliar aqueles que estão no processo de ascensão que escolheram ascensionar amados e o que, que acontece nós vamos explicar agora algumas confusões que vocês têm sentido na vida de vocês pois isto acontece queridos Talvez nos últimos meses vocês tenham sentido uma pressão muito grande, como se muitas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo e vocês não vão dar conta. Como se muitas situações conflituosas estivessem se apresentando e vocês ficam ansiosos, por causa do que é claro, são muitas coisas. E para completar, vamos falar isto, porque vocês vão entender. Para completar, você percebeu nos últimos tempos que a sua mente não está funcionando muito bem. Vocês perceberam que o seu raciocínio lógico, a sua memória, está prejudicada. Nossa, não está funcionando muito bem, o que será que está acontecendo comigo? Será que estou ficando doente? Amados, quando os códigos são muito intensos e importantes demais, a mente racional não pode funcionar do mesmo jeito que ela funciona. Os códigos de luz são depositados diretamente no coração. Os códigos de luz precisam entrar no seu chakra cardíaco. Em todos os milhares pequenos chácaras que o acompanham é claro, mas principalmente ali. E assim, amado, vocês aceitaram esses códigos e é claro, né? Vocês disseram eu quero, pois eu quero ascensionar. Eu estou decidido ou de decidida, eu vou. Eu estou a bordo, eu estou pronta. Podem vir. <risos> e de repente a mente não funciona. Como assim? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas. Como eu posso ter me esquecido disso? Eu nunca me confundi. Amados, está tudo bem. A sua mente não está ficando doente. Vocês só, só estão no momento onde foi necessário desacelerar o raciocínio a cabeça para deixar o coração receber aquilo que vocês pediram para iluminar a sua própria alma. Vocês disseram, eu quero ir, e nós estamos levando vocês. Portanto, amados, comecem a minimizar estas preocupações a respeito da mente. Vocês viveram num planeta dual, onde a cabeça dominou o coração, onde a racionalidade foi aplaudida, aclamada, estimulada de forma intensa, exagerada, a nível que ficou disfuncional e prejudicial. Há muitos de vocês que estão aqui ouvindo que quantas vezes não disseram como eu queria tirar esta minha compaixão como eu queria tirar estas minhas emoções pois assim eu trabalharia mais eu funcionaria melhor eu poderia ser mais próspero amados vocês não podem retornar a um nível evolutivo anterior de 3, 4, 5 10 vidas passadas o sentimento, as emoções a compaixão, elas vêm junto com a evolução, amados, não há como fugir é por isso que vocês sentem, e é por isso que vocês sentem muita dor quando precisam calar o coração para deixar a mente tomar conta da sua vida. E isso tem que mudar, amados. Isto é a entrada na 5D que vocês estão entrando, estão debaixo do portal. Hum. Então, amados... Como vocês querem atravessar esta porta multidimensional, deixando a cabeça mandar ainda? A cabeça precisa obedecer o coração. O seu mundo está mudando. E vocês viram o que, que o raciocínio comandando o mundo fez com o mundo? Fez com Gaia? Fez com os sistemas? Eles se tornaram disfuncionais porque não levaram em conta o coração, a compaixão, o amor ao próximo, a caridade, a benevolência acima de tudo. E é por isso, meus amados, que a mente precisa sim dar espaço para o coração. É claro que ninguém vai deixar de pensar, não é isto? Mas, amados, a compaixão quer espaço para se manifestar. E se às vezes o raciocínio não está funcionando do mesmo jeito, é porque ele está atrapalhando a entrada da luz, a entrada dos códigos de luz, amor, compaixão, cooperação, todos os atributos da nova energia, os atributos da nova Terra, os atributos de um planeta realmente superior de regeneração, Amados, vocês não vão ascensionar mantendo os velhos padrões, padrões tridimensionais do raciocínio lógico que comanda tudo, passa por cima dos corações, passa por cima das emoções, passa por cima dos sentimentos. E aí as coisas se tornam caóticas? Aí sim, vocês sabem, tudo vira dual. Todo mundo fica na competição. E aí competem, competem, competem. E aquele que é mais racional sempre ganha. É verdade, no seu mundo é assim. Os mais racionais que têm menos emoções ficam. Geralmente, se dão bem como vocês dizem. Mas amados, eles são jovens espiritualmente. Eles são bem jovens. E não é para julgar, é para olhar para vocês. É para olhar para vocês e ver e aceitar e se amar profundamente, sabendo que é um ser que tem sim emoções, sabendo que é um ser que chora muitas vezes, que tem compaixão, que fica triste vendo o sofrimento do outro, que fica triste vendo o sofrimento daquele que mais ama, é claro, vocês têm que aceitar ser assim, pois vocês são seres de compaixão e isso significa que estão numa escalada evolutiva mais velha, vocês já estão um pouco mais à frente e têm que aceitar isso, amados. Portanto, comecem a amar a sua parte, sentimental, a sua parte sensível, a sua parte que sente, a sua parte que ama, a sua parte que muitas vezes passa por cima do que é racional para amar e fazer aquilo que agrada ao seu coração. Portanto, meus amados, quanto mais vocês deixarem o coração ter espaço, falar, Dizer para vocês, eu quero ir para cá, pois aqui eu me sinto confortável, para lá eu não me sinto. Deixem ele falar. Assim vocês associam esses códigos mais rapidamente. Vocês vão ficando cada vez mais preenchidos por luz. E assim, meus amados, esta luz que está chegando, que é linda, estas partículas maravilhosas, elas também trazem consigo o amor por si mesmo, o alto amor o amor próprio, o verdadeiro, não esse que vocês escutaram por aí, o amor verdadeiro por si mesmo. E este amor é transformador, meus amados. Ele entra e ele te preenche, ele te faz forte, não insensível, não frio, forte forte para tudo você se torna um ser de puro amor em todos os momentos da vida e você passa a ser um instrumento do amor, um instrumento da luz alguém que é um farol de luz onde está, seja lá onde for e isso, amados é, a maior, é o maior poder que existe na Terra e ele não é um poder que pisa, ele não é um poder arrogante, não é. É um poder compassivo, é um poder diferente. E é isso que vocês estão recebendo, amados, por isso aceitem, recebam, aceitem os códigos de luz, eles estão fazendo tantas coisas lindas. E depois, amados, vocês vão se sentir tão mais leves, a paz interior o aconchego, o descanso, a tranquilidade, o sono tranquilo, a abundância, a prosperidade, todas essas coisas serão atraídas para o seu campo quântico se você estiver transbordando partículas de luz. É uma consequência, amados, é uma consequência. É só isso. Gratidão, amados. Nossa, estamos tão felizes de estar aqui com vocês, trazendo essa mensagem e junto com a mensagem, trazendo esses códigos, com esses dois fractais de luz, tão lindos, tão amorosos, tão compassivos, trabalhando, trabalhando na transição. Amados todos que estão ouvindo, participaram da canalização, mesmo que vocês não tenham falado nada, vocês participaram, a energia de vocês esteve junto com toda a canalização desde o início e vai continuar. E é uma energia linda, tem tanto amor, tem tanta compaixão. Gratidão, amados que estão ouvindo, gratidão aos dois seres de luz que estão aqui trabalhando na transição planetária, cooperando umas com as outras e botando a cooperação em ação. Amamos vocês profundamente incondicionalmente. E assim é, e assim é, e assim é. Que grande festa. Gratidão. Que... Saudação, Com amados. Recebam nos seus corações a nossa gratidão por este momento. E a coletividade estelar pode se manifestar de uma forma clara e tranquila. Onde nós podemos trazer para vocês como coletivo que são o exemplo de como é trabalharmos todos unidos em prol do benefício de todos. Nós, do Comando Estelar da Luz, estamos sempre presentes, colocando à disposição de todos vocês as nossas tecnologias, os nossos conhecimentos, de forma que possam sempre expandir mais. E como já foi dito, Trazemos para vocês os códigos de luz para serem ativados nos seus próprios corpos de forma que possam expandir ainda mais acessando o manancial inato que é seu e que está disponível. Essa transição se fará para aqueles que escolherem, isso já foi dito muitas vezes, mas as escolhas que são feitas precisam ser levadas adiante, cotidianamente, para que possam, cada dia mais, acessarem o seu próprio ser. Essa linda Confluência energética que se faz aqui, onde vocês podem neste momento receber de várias formas, vários códigos, de várias frequências, é inestimável para a abertura. Do seu chakra cardíaco, do seu portal sagrado, do seu coração. E falamos sempre, incessantemente. Abram os seus corações, vivenciem a vida e as suas escolhas a partir deste espaço. Um novo mundo vos aguarda. Com muita, muita, muita liberdade. Com muita luz. Com muito amor. Com muita paz. Receba a nossa gratidão. E junto com ela, uma chuva de estrelas, minúsculas estrelas carregadas de luz. Que podem acessar todos os seus campos e penetrar os seus corpos físicos, ativando ainda mais o amor incondicional que está sendo, neste momento, liberado. Nossa gratidão. Peço um minuto da atenção de você. Que divino trabalho! Ah, tão perfeito a dor se esvaindo. E os amores em seus corações, através de toda a força na consciência crística que vocês estão acendendo. O trabalho sempre vale a pena. Eu acompanho a festa do lado de cá. E fico muito agradecido por todos os esforços em voltar a reconhecer quem vocês são. Antigamente, quando estive na Terra, confesso que o linguajar era um tanto apropriado de acordo com o nível das mentes que as pessoas apresentavam. Às vezes um pouco mais amoroso, às vezes um pouco mais contundente, mas sempre na prerrogativa do amor. Seguindo aquela belíssima história que nos foi deixada dois mil anos atrás. E eu fora em convívio. a seguir aquele caminho... tão somente na minha condição... humana... mas... não quer dizer... que no fundo... eu tinha certeza... absoluta... do que eu viria hoje... na Terra... Mesmo diante da crença no, no caos, mesmo diante a uma infância que, diante aos olhos de vocês, fora sofrida para mim, eu sentia estrelas brilharem no meu corpo. E precisei seguir por uma via. que na época era com o espiritismo e hoje, olha onde vocês chegaram estão indo além compreendendo as etapas a necessidade e entendendo a si mesmos Quando você enxerga estas estrelas dentro de si, a dor vira nada. De modo que você compreende que você é muito mais alegria do que qualquer outra coisa. De que você é muito mais amor do que qualquer outra coisa. Então, se ainda existe a via do crer em suas mentes racionais, passem ao menos, ao menos acreditar em coisas boas. Mas eu digo, este crer racional não chega aos pés. Do amor incondicional que vocês são, que eu enxergo aqui, que eu sempre enxerguei por toda a minha vida e que continuo a trabalhar intensamente em outras dimensões. Mas brinco, vou em muitas delas porque aprecio e amo todas as dimensões. Ninguém para mim é mais importante ou menos importante. Todos são meus irmãos e irmãs, estrelas brilhantes e filhos de toda a criação. Então, só queria parabenizar e agradecer. Eu... Sou Chico e vivo pelas estrelas radiantes deste universo que pertenço. Mais uma vez, obrigada em nome de todos que se encontram aqui. Que lindo, gratidão, Oh, que lindo, amei, amei essa energia do Chico, querido, tô extasiada, não consigo nem falar de tão emocionada, coisa linda, coisa linda. Ah, eu também muito tomada por toda essa grandiosidade desses seres que são tanto amor que quando a gente permite ser tocada por esse amor no nosso coração a gente não consegue traduzir em palavras essa experiência porque ela é muito grandiosa. E as palavras não alcançam essa grandiosidade. Então, eu sinto que que nós recebemos o que nós acessamos, o que nós vivenciamos hoje, foi simplesmente espetacular. Foi maravilhoso. Foi indescritível. Eu realmente não sei como expressar. Os seres solares. Lindos, divinos. Os nossos queridos arcturianos. A presença do nosso comando estelar. E o Chico. Que sempre nos deu exemplo de como estar em paz apesar de qualquer caos que possa existir e hoje o que a gente mais precisa é acessar os nossos espaços internos de paz para que independente do caos que esteja parecendo a gente consiga estar na nossa presença, a presença do nosso ser. E dessa forma, estabelecermos a nova frequência na Terra, que é a partir de cada um que o coletivo vai fazer a transição. Gratidão, seja. Ah. Existe. Que se colocam aqui à disposição Como trabalhadores da luz Vocês são duas lindas Maravilhosas Amo vocês no fundo do meu coração Ai, a gente ama Eu você Desculpa, demora em voltar Eu acho que nem Nem tem mais volta, na verdade Tô sentindo minha cabeça Em outro lugar é... Ai, como é que fala? Eu só quero agradecer é, dizer que eu, eu me vi nesse, Passando pelo, por esse sol Que a gente tem Indo para outras camadas esféricas E aí quando eu me conectei com a Jetsara né, Ela passando essas codificações Iam fluindo Vinha no coronário Vinha no peito E ficava girando assim. é, e, e uma espécie Explosão no nosso corpo, né? De, de radiação, é, mostrando de onde a gente faz parte, né? Que, que coisa mais fantástica. E aí eles me mostraram uma posição, isso já tinha sido revelado de manhã, mas aí eu fiz de novo aqui para poder falar para vocês com clareza. Quando eu faço esse movimento e coloco o polegar assim, que eu não sei porquê, conscientemente, o porquê mas eu acesso alguns lugares da fonte, então eu penso em uma determinada coisa, abre-se um holograma e eu vejo, que nem de manhã eles falaram, pergunta qualquer coisa. Eu falei, ah, desde o começo da raça humana, é desse giro milenar, aí mostrou como a gente foi criado, bonitinho, por quem quem veio, tá? Aí eles perguntam mais uma coisa, eu falo, agora eu não quero perguntar nada eu quero ficar na minha, <risos> quero só meditar, e aí agora enquanto a gente estava, foi lindo, porque eu quis abrir para ver, então eu só estava testando para ver se tava existindo esse comando, aí eu me vi, vi com os fractais, e aí eu vi a hora que a Chiara tava canalizando, era só que era diferente, não era um funil assim, ele era invertido, então a Chiara já, muita luz aberta num formato de pirâmide enorme assim, uma luz cristalina e lá na ponta uma nave enviando as codificações né? mas assim, um jeito um pouco peculiar de enviar as informações, né? eles usavam um pouco do corpo que ela tem lá e aí misturava a sabedoria de um dado com o outro, era maravilhoso assim, e aí com a Beth a mesma coisa só que aí era diferente, porque era como se eu visse flores, sabe, na tua cabeça, uma radiação muito grande e uma energia de mãe, energia de, de acolhida. E aí sentia a nave regenerativa e vi também, da, da mãe Maria, né, acoplando e trazendo toda essa força. Só que eu sentia e via muitas outras naves em comunicação, era como dados, sabe, todos se unindo numa mesma frequência para enviar essa mensagem. E o Chico já tava dando o rolê dele, <risos> que ele tava todo feliz. Tava ele, o que a gente, o nome dele não é esse, mas o André Luiz também. Ele não reencarnou. Então, assim, eu falei: gente, jura que vocês estão aqui? Ai, a gente pode só dar uma palavrinha? Que ele estava encaminhando várias pessoas com maior carinho. Eu falei: mas quem vai ser? Vai ser o André hoje? Deixa, gente, a gente tá aqui. Deixa a gente está aqui. E aí eu senti ele dentro de mim. E aí não tem como negar né, que é ele e tal. Aí ele brinca de medianizar, canalizar, porque era o que ele tinha vivenciado, a experiência dele aqui. Mas a palavra dele traz essa vibração real de quem nós somos. né? O nosso amor é maior que qualquer outra experiência. O resto é fichinha e é só uma experiência. né? Então é, ele fala assim, é melhor começar a brilhar. Porque a festa já começou na Terra. Então, assim, é... e todos nós e as pessoas assistindo em volta dessa luz pulsante que saía da Terra, que e vinha lá de cima do Sol e a gente criando essa, essa simbiose, sabe? Esse fluxo. E era um barulho, e de, e de cima, aí tinha um sopro, tinha umas... uns barulhos parecia de trompetas, mas muito forte, uma coisa muito e leve, com vozes, com cantos, sabe, de luz, linda, eles não precisam falar uma vogal, né, é, eles entoam o som frequencial do coração, Para muita gente em muitas dimensões nesse tubo é, luminoso, é isso que eu lembro, que eu vi. Sim. Gratidão por nos dar Gratidão. essa da multidimensionalidade, né, é, é, é. <risos> Ai, ah, que amor. Olha, eu fiquei tão feliz uh, desde o início, né? Óbvio, tudo foi lindo, maravilhoso, mas eu achei muito bonito quando a Marise começou a falar... Eu não sei como que o Chico já estava na minha cabeça, ela não tinha apresentado. Quando ele falou, eu tive uma infância difícil, daí eu tive 100% de certeza, mas o que eu achei interessante é que hoje de tarde eu estava comendo, e eu lembrei do Chico, e eu ah. nunca lembro dele, nunca. Uh, nunca não, mas é que é muito difícil, sabe, eu tava super correndo e tal, e aí eu lembrei dele, lembrei, não sei, alguma coisa conectou, e eu lembrei de uma situação da infância dele, que, né, e depois eu lembrei do dia que ele fez a passagem, e depois eu pensei, por que, que eu tô lembrando dele? E logo depois foi embora, assim, sabe, daí saiu, daí depois eu me esqueci, quando ela falou, eu, nossa, que lindo! Olha como, né? Eles conversam com a gente assim, eles né? Conversam. Eles então, conversam. Então, por isso que eu já sabia rápido que era ele, assim, porque eu lembrei como é que, por que eu ia ter pensado nele, né? E aí foi coisa mais linda. Eles estavam fazendo um trabalho assim todo dia eles fazem, mas hoje especificamente eles uh, estavam dando. Uh, Suporte, não posso usar essa palavra, é suporte, apoio para todas as pessoas que se. Assim... Se, que disseram, né Vou fazer o trabalho da luz vou... Então eles vêm dando um suporte Fazendo um alinhamento Eu não sei se ao longo do dia vocês sentiram uma certa pressão Eu, eu senti Mas foi muito forte Aqui é meu olho uh, começou a ficar Parece. com um plasma Sabe, assim Mesmo físico E um barulho Eu falei, que, que isso? Aí meu olho virava eu falei, Ai gente, agora não Que eu tô levando a criança pra escola Não dá Mas era, e aí aí parou de ser nos dois no rosto todo e eles deixaram só de um lado para eu conseguir enxergar, olha vai vendo que, que coisa extraordinária então, eles deram uma passeada dando esse, esse carinho, esse cola, essa limpeza, se a gente bocejou em alguma hora do dia ah, aquele vômito, é a limpezona né? é, o, é o trabalho eles fazem sempre, mas eles falaram que hoje foi mais intenso por uma questão de um alinhamento que está acontecendo do outro lado Aí eles estão mandando uns códigozinhos, estão ouvindo? Mas deu para ouvir a minha canalização, bem assim. Perfeito, foi. nenhum foi. ruído. Ah, eu, eu ouvi. É, eu ouvi né? os ruídos. Tinha, tinha uns zumbis, <risos> mas não mas a eu, ponto eu de. Acho <risos> de... <unizado>. Eu acho que estava medianizado. Eu acho que. Mas dava para ouvir a, a voz, Sem assim, é, ah, 100%, gratidão. e não baixinho para mim, como a Fernanda falou, bem baixinho, não, estava mega alto para mim o áudio da, da Kiara, mas eu sei que para cada um, né? Mas é tu um sabia pô, que né? era... Uhum. É. Pois é, eu tive essa ideia com o Kryon e foi muito bonito, eu fiquei tão grata, mas uh, eles disseram que seria bom ouvir as três canalizações, as três que eu digo com essa... Uh, de hoje e as outras duas que a gente fez uh, uma atrás da outra com volume bem baixinho uh, no um assim bem pequenininho para não ouvir a voz e ouvi só, e só receber os códigos, porque realmente agora eu entendi pela primeira vez por que que algumas pessoas fazem aqueles CDs que tem um ruído ou que não tem nada. Porque não pode, porque eu pensei, por que eles não botam alguma coisa ali, alguma fala, alguma coisa, e por baixo vem o ruído, né? Aí é. eles explicaram, não, é porque às vezes quando a mente está raciocinando pensando e ouvindo, ela atrapalha certos tipos de códigos. Então, Isso. às vezes, a gente precisou... a gente, Como era muito importante naquele momento, era mais importante, a gente não deixou eles ouvirem, para eles deixarem entrar, porque tinha aqui no coração, né? Então, Isso. aí, agora fica tranquilo, assim, se vocês quiserem ouvir, é bom estar tá recebendo só os códigos sem voz, assim... Pra, né, tanto que veio na minha, como na da Marise, como na da Beth todas trouxeram códigos de luz, né? Eu só não entendia por que que, às vezes, a gente não podia ouvir as palavras, daí eu entendi. <risos> que amor! E, e é lindo que você está falando isso, só pra vocês terem uma ideia, ontem eu me dei uma sessão sozinha aqui, eu, eu parei tudo, e aí senti a presença de Sananda tava, Deu uma subidinha lá com a galera né? Eu subi uns elevadores E aí é, Eles mostra, mostraram uma língua Que a Jitsara, né até falou Mas enquanto ela, eles falavam Esses nomes né, essa, essa língua Eu não precisava traduzir humanamente O sentir era muito forte Eu até leio é curtinho aqui, que, é, que eles passaram Que vem uma frequência muito alta Fracaia Senare, Valaia senaó Tecuri sevá toneletele Tele Seva, sevá, Ametu Se sebaiá, Ametu Sebaia. Gratidão. Que isso, é, eu vou cara? Vez. Olha isso aqui! A vibração é verdade, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Vou dar uma explicaçãozinha que as pessoas às vezes perguntam por que que eles não traduzem, né? Eles não traduzem porque na, no nosso idioma, na nossa palavra terrena, não há tradução para essa frequência. São frequências muito altas, então não tem como traduzir eles falar naquela língua que emite aquela frequência para que a gente possa receber num outro nível para você subir. É muito maravilhoso. maravilhoso. Eu estou toda Eu também, arrepiada. Estou toda arrepiada. É muito lindo. Eu vou gravar depois um áudiozinho um com isso aqui para sempre lembrar isso. de quem nós somos. Que né? coisa linda. Maravilhoso. Lindo. veio ontem à noite. Delícia. Maravilhosa. Obrigada, viu, meninas? Nossa, que, que incrível. Eu amo vocês, Eu tô muito de verdade. Feliz. Eu também, eu tô, eu tô quietinha porque eu acho que eu recebi esses códigos e eu tô ficando assim, sabe? Uh, que coisa boa, assim, parece um solinho, sabe, de tão feliz quando sinto estar tá tranquila, assim, sabe, aquela paz maravilhosa. O, o, o, pra gente, né, que eu sei que vocês têm suas vidas, o, o Paulo, né, lógico. Tá aqui, ele tá falando assim. É para mim, eu e ele, né? Ele falou, vocês não calculam a grandiosidade de se escolher boas coisas como vocês estão fazendo aqui. Vocês estão causando um... aí ele brinca, é um rombo na negatividade. Ah, e a luz, porque tem que ser assim. E aí ele está falando especificamente também para nós três e para o grupo que está aqui. Obrigada por fazerem bem a vocês mesmos, que são pessoas que nós amamos de uma forma que vocês não calculam. E vocês três, vocês não tem ideia do que vocês fizeram hoje mas depois vocês vão ter clareza vocês acham que tem mas vocês não têm ideia então se vocês rirem à toa por três dias é a recompensa contrária de um belíssimo trabalho que está sendo feito na terra então lembra foi um rombo na negatividade então Paulo veneziano Receba de nós a nossa gratidão e a certeza hum. de que estamos aqui porque seguimos o nosso coração. Esse foi o impulso que a gente seguiu para estar aqui hoje. Não foi racional. Eu... Foi simplesmente entrega. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu acho Eu que não... todos nós precisamos integrar essas energias. É. Sim. Então, eu sugiro que as pessoas se conectem consigo, se tiverem um espaço aqui, possam ficar tranquilas para receber, né? deixar essa, essa, essa energia, essa frequência, ancorar, integrar no seu corpo, façam isso, que é o melhor que vocês podem fazer por vocês, pelo menos 10 minutos. A Eu vocês gratidão. meus amores, minha gratidão. Obrigada. Gratidão. Do fundo do meu coração, que possamos seguir os nossos corações e, em outras oportunidades, também fazermos aquilo que está se requerendo naquele momento. Então, um beijo no coração. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão a todos, todos que estão presentes todos que estão conosco, todos que formaram essa egrégora de luz, porque isso só é possível porque vocês estão aqui. Porque nós, cada um, é que faz parte, que traz sua energia e que resulta nisso aí. Então, um beijo no coração, minhas amadas. Um beijo. Gratidão. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão. <risos>